Amor Vai começar agora a sessão de espancamento. Cê sabe mano, pra vocês agora eu só lamento É desse jeito que eu deixo meu recado Vou bater só nesse, nesse aqui pra bater já tô acostumado Cê sabe le mano, que rimando não tem amanhã. Ela já lá de é pra mim que você apanha Agora cê vai ficar com cara de pamonha Sabe na batalha que vocês vão passar vergonha É claro cara de pamonha que você se acaba Flow de pamonha, diretamente de Piracicaba E aí cê sabe que cê perde, fazendo a rima boa Tô acabando com você que é o um nerd Cê fala que eu sou freguês Mano, tô tranquilão Freguês, é seu otário Que eu tenho a razão Até porque, meu parça, te mostro Como é que é Porque não, eu não. sigo na razão E você vai perder por perto ah, Mas calma aí, parceiro Deixa eu te explicar Você não entendeu na rima Você tá foito Você nunca escutou MC da meu camarada Que as mentes em calda Que não digera o caroço Então pega a visão Diego tá avançado Mas eu sempre aqui da cidade no improvisado Por isso na rima eu vou te falar Você falou que ia me bater o você vai apanhar. Não, você não vai ter a razão, eu trampo no cuzão, eu que sou meu próprio patrão Então, você oh. tá ligado, mano que você se fudeu, quem escolhe quem tem razão, aqui sou eu Ah, você não escolhe nada, vai dizer, a única coisa que você escolhe é que pra mim você vai perder Já era, você tá vendo aqui como é que é, você fala de caroço e de caroço, eu sou o Zé você é o Zé, mas calma aí parceiro Diego vai te explicar. Eu sou de fumandela, você não entendeu a gacidade, você é o Zé na rima, cê zé ruela. Só que a diferença eu falo pra tu. Cê falar que é MC é mentira, tem caroço nesse cu. Então, cê tá ligado, mano, eu é o jeito. Agora cê bateu as rimas que sai com efeito. Efeito, só mostra que suas rimas tem defeito. Porque se eu pego o eu mostro como que tem que ser feito. Cê sabe que nessa pegada eu te amasso, batendo nesse cara, bateu o seu de... Não. Mas você quer mostrar aqui como é feito Diego manda as rimas, que certeza tem efeito Você não entendeu, é porque você não faz direito Deixa arrimar comigo, porque eu faço perfeito uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. Que isso, Gatiu? <risos> Aí, vocês ouviram, vocês decidem, certo? Uh -oh. Quem gostou das rimas do Mica faz barulho? Uh -oh. Quem gostou das rimas do Caldas faz barulho? Uh -oh. Quem gostou das rimas do D-Black faz barulho? Uh! Eita, rapaziada.